nos aguardo de uma resposta positiva, Marciano Rodrigues, presidente do 18º leilão Direito de Viver. Solicito ao senhor secretário a leitura das matérias em apresentação. Indicação número 224/2021. Autoria, vereadora Francisco Marli Teixeira. A vereadora indica a secretária de infraestrutura para estabelecer combate à poeira com serviços de caminhão-pipa. Muitos casos ali tem pessoas que entram ali para fazer um exame que está com a simples gripe e corre o risco de sair contaminado. Mas essa coordenadora Laura Vanessa nos recebeu super educada, então a gente estamos lá para ajudar. Vamos ser parceira, não só criticar, mas vamos ver onde é que tem algum certo tipo de erros e onde a gente podemos é, ajudar, assim, falar algumas coisas, algumas falhas que tem. Então ela nos recebeu bem educada, então gostaria de só agradecer ela. E a secretária de saúde que está chegando agora, a dona Sandra Correia, seja bem-vindo, vai ter muito trabalho. Já mostrou para que, que veio, já chegou no final de semana já fazendo a vistoria, o povão queria isso, fazer, dar uma corrida pela cidade, ver essas festas, esses aglomerações que está tendo a nossa cidade, estava falta assim, de pouca fiscalização, então ela já chegou mostrando o serviço, gostei, muito obrigado, o povão gosta disso. O, essa indicação que eu fiz ao pessoal da saúde foi a respeito dos... Agendamento de consultas, exames na rede pública. Isso aí sempre foi uma reclamação da população, mas isso aí não é só em Alta Floresta, é no nosso Brasil inteiro. Só que nós vereadores estamos aqui para ajudar. Vamos ver o que que a gente podemos fazer. Aí eu fiz essa indicação. Eu, por mostrar, eu sou do setor rural e vendo a dificuldade do nosso nosso povo, nossos moradores da região. O transporte, que é difícil de chegar aqui na cidade, nem todos têm o, o, o seu carro próprio. Dependemos de ônibus, só tem na segunda e na sexta-feira o setor sul. Então, muitos casos vem agendar certos tipo de exames, demora para sair o, a data. Muitas vezes o usuário não é comunicado a data que vai ser essa agendamento então eu estou pedindo para o, a secretária de saúde o, o órgão é para mandar mensagem para o posto de saúde todos os postos de saúde têm a, a relação de todos os moradores da região quando for agendar o um certo tipo de, de exames é antecipadamente avisar não só para o usuário mas avisar nos postos de saúde também Assim, não vai ter desculpa de falar que a Secretaria de Saúde ligou ou não ligou, ou o usuário estava em serviço, ou onde que quer que esteja. Vamos fazer algo para que todos tenham acesso à saúde. É isso mesmo. Muito obrigado. Sequência, vereador Douglas. Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, todos que nos ouvem e assistem pela rádio e pela TV Câmara, autoridades policiais aqui presentes, meu bom dia a todos, a todo, a todo público presente também. Senhor presidente, eu gostaria de falar de um assunto extremamente relevante na introdução do, do, do nosso pronunciamento, que são as consultas e os retornos dessas consultas Cirurgias de diversas especialidades no ambulatório do Hospital Regional. Ontem eu fiz uma visita lá, conversei com a diretora Sônia, com a coordenadora Miriam. Porque não está sendo realizado essas consultas no ambulatório. E a fila de espera não para de crescer. São quase 100 é, consultas que são marcadas, agendadas, ali pela Secretaria Municipal de Saúde e simplesmente o hospital não está fazendo isso, e a fila não para de crescer. Pessoas que precisam de cirurgias, pessoas é, que precisam de, dessas consultas, dessas especialidades, é, tanto na parte ortopédica e de outras especialidades. E eu gostaria de pedir aos nobres edis dessa casa, para juntos nós protocolarmos um ofício, para a gente ver a legalidade disso também, para a gente poder fazer um ofício pedindo esclarecimentos, porque as pessoas nos procuram como presidente da Comissão de Saúde e também como vereador, para que nós possamos atender essas demandas. Além, né, até quando nós vamos ficar é, sem uma resposta plausível para as pessoas que nos procuram? Então, eu acho isso muito desumano, uma pessoa que paga os seus impostos em dias, né, tem o seu direito dessas consultas, dessas cirurgias, é claro que nós estamos em uma época de pandemia, a gente sabe disso, mas as outras doenças também não param. Então, é, gostaria de pedir a todos os nobres vereadores aqui para nós protocolarmos juntos esses ofícios. Aqui eu já falei com o nosso secretário parlamentar aqui, o Tito. Até quando nós vamos permitir isso? Então, nós precisamos, como autoridade legislativa aqui, é, em conjunto com as demais autoridades, buscar soluções para esses problemas, é, advindo da nossa saúde pública. Então, eu acredito que a unidade faz a força, porque nós entendemos, senhor presidente, que as políticas pública, públicas municipais, elas representam, elas representam um importante espaço na reformulação e das ações governamentais. Então, as decisões e as medidas tomadas aqui por essas casa de leis, elas refletam pelo interesse de nossos cidadãos. Então, procuramos é, encontrar medidas para que nós possamos buscar soluções para solucionar esses problemas advindo da Secretaria de Saúde e também do Hospital Regional. Também gostaria de falar aqui, é, a vereadora Leonice, na, se não me fala a memória, é, na sessão passada, é, ela disse de algumas demandas lá com a doutora Sabrina né? Nós tivemos lá conversando com a unidade de saúde, com a doutora Sabrina é, Talvez haja ha, haja dito né? que deve ter ocorrido algum mal entendido, vereadora Porque nós acreditamos muito no trabalho da doutora Sabrina né? Uma profissional de carreira, competente Nós conhecemos o trabalho que ela vem prestando ao longo do município e eu sei também que você, como vereadora, vem fazendo um papel fundamental importantíssimo aqui nessa Casa de Leis. Mas é, até convido você para nós estarmos lá conversando com ela, para a gente ver essas demandas, para nós podermos atender melhor a nossa população. Mas acredito que, havia, que tenha tido um mal entendido é, por é, não estar atendendo essas demandas, igual você disse aqui na sessão passada. E encerro a minha fala aqui também, senhor presidente, agradecendo a todos os vereadores, nós vamos estar em viagem agora no domingo, para nós podermos solucionar é, alguns problemas das escolas públicas aqui do estado e do município, conseguimos uma emenda do deputado Chuchu Dalmolin para contemplar todas as escolas é, estaduais para reformas, então eu tenho certeza que que nós vamos trabalhar em conjunto, como nós viemos fazendo aqui, em prol de nossa população. Estou sempre aberto, o meu gabinete e o vereador Douglas para o diálogo e também para trazer qualquer esclarecimento à nossa população. Tenham um bom dia a todos e que Deus abençoe a todos. Na sequência, vereador Bernardo. Senhor presidente, companheiros vereadores mesa, diretora, companheiros que acompanham a mesa-diretora, senhores companheiros vereadores que acompanham o plenário. Eu, Marli, vereador Eu, Marli, vereador Leonício, seja bem-vindo, Leonice. Tudo bem? Com a saúde? E bom. Um abraço ao nosso vereador Marco Menin, que não está presente hoje devido a uma cirurgia. Boa recuperação, parceiro. Marco Menin, que é do nosso partido, o MDB, e a gente torce pela sua recuperação quanto mais rápido. Funcionário da Casa, público presente... Cumprimentar a todos os policiais que nos honram com sua presença. Grande companheiro Alexandre, seja bem-vindo. Faz tempo que eu não via você, Alexandre. Um abraço aí. Seja bem-vindo. Cumprimentar todos os funcionários dessa casa, na pessoa da Rayane, irmão do Joelzinho, que eu não lembro o nome, Jacamin, todos, seja bem-vindo, pessoal. Tá? Casa de vocês. Cumprimentar o pessoal da rede social, sociais, e também o pessoal da TV Câmara. Um abraço a todos e continue com a gente. Senhor presidente, fiz um, um, uma cobrança junto ao Departamento de Transporte e Segurança referente um semáforo na perimetral, que hoje não é mais perimetral, é, na entrada do bairro Almeida Prado. Mais de 60 dias fiz esse, essa solicitação, infelizmente, e agora nada. Não bastasse, há uns 30 dias fui e falei com o prefeito. O prefeito garantiu que vai ser feito o semáforo naquela localidade e que estudos estão sendo feitos para, quanto mais rápido possível, fazer o atendimento daquela população. É um pedido da comunidade ali do Almeida Prado, mas também é um pedido da nossa população em geral, porque realmente se tornou um local de muita dificuldade, é o um perigo constante referente ao trânsito ali, então precisa ter segurança. Teve alguém aqui dos vereadores que já pediu mais semáforo naquela, naquela perimetral e a gente sabe que precisa mesmo e que isso precisa ser feito com urgência. Então fica aqui de novo a minha cobrança ao diretor para que ele possa estar fazendo esse trabalho o quanto mais rápido possível, que mais vida não venha sido tirada naquela perimetral. Senhor presidente, eu vim várias vezes aqui nessa tribuna cobrar o prefeito referente à licitação dos caminhões PIPA. E graças a Deus, é, o retorno já veio. Ontem, os caminhões já estavam molhando lá no bairro Jardim Panorama. E assim, meu agradecimento ao prefeito pela essa iniciativa rápida que foi referente aos caminhões pipas. A gente é acostumado a ver aqui, nos anos anteriores, que geralmente os caminhões pipa começam a molhar a rua já no final, onde já está começando a chuva, chuvarada. E assim, o prefeito está é, mostrando para que veio e, e já começou as coisas a andar. Parabéns, prefeito Chico Gama. E parabéns, Roberto Patel. Ontem, o trabalho muito bom no bairro Jardim Panorama, terminando todas as ruas lá, com um o patrulhamento. Então, assim, só tem que agradecer o Roberto, Roberto Patel, secretário de obras, e o prefeito municipal, pelo que tem feito no bairro Panorama. Nós estamos aguardando a Avenida Francisco de Assis Leal ser liberada para começar a fazer o asfalto. Já houve a licitação de em torno aí de aproximadamente 700 mil reais, e vai fazer o asfalto da MT-208 ao, ao bairro Jardim Panorama, ligando o asfalto da, da, que já tem na Avenida Francisco de Assis Leal, e também da Rua das Mangueiras. E uma conversa com o prefeito, como representante daquela comunidade, solicitei, senhor presidente, que na rua... Jequitibá, que é a rua do posto Ela não dá 100 metros Para que faça esse asfalto de frente ao posto de saúde E aí eu já solicitei ao prefeito que converse com a empresa e essa mesma empresa possa estar tá fazendo esse asfalto Que daí, lá no posto de saúde, já fica resolvido O senhor está dando risada, mas é verdade E o senhor sabe muito bem é pouca coisa para ser resolvida ali, aquela rua do posto de saúde. Então, como o maquinário vai estar tá ali, né? é, eu acho que é muito justo que já se, se faça essa, avenida, essa rua ali, não dá 100 metros e já, tá, já foi feita a tubulação, já foi feito todo o serviço que precisa ser feito para poder escoar a água. Então, eu acredito que, que essa foto será bem vindo ali e a população agradece. Senhor presidente, uma preocupação minha e eu acredito da nossa sociedade é referente às águas de alta floresta. E acho que não é mais águas hoje, é Iaguas. águas, águas e águas, alguma coisa assim. Senhor presidente, eu solicito a vossa excelência que agenda uma reunião aqui na Câmara Municipal com o representante da Águas de Alta Floresta para tratarmos referente águas, senhor presidente, senhor sabe que o ano passado já faltou água em muitos bairros da cidade e nós precisamos tomar providência urgente. A um local onde está tendo, pegando essa água não vai não vai manter a nossa cidade vereadora e e nós precisamos tomar atitude quanto mais rápido possível. Essa água tem que ser canalizada do Telespires. E esse estudo, senhor presidente, começa por aqui. Nós precisamos fazer essa reunião com o representante das águas para que providências urgentes sejam tomadas. O bairro Almeida Prado, o bairro Amor, não está ligado com as águas de Alta Floresta porque não tem condições de atender aquele, aquele loteamento. O loteamento onde a gente vai fazer as casas populares, senhor presidente, não foi liberado ainda porque não dá conta de atender. E assim por diante, Quantos outros bairros da nossa cidade que a água de Jota Floresta não consegue estar atendendo com esse benefício da água para a nossa população. Senhor presidente, se nós queremos uma cidade que progrida, que tenha uma cidade em desenvolvimento cada vez maior, nós precisamos ter uma água de qualidade para atender essas famílias. Um abraço. Parabéns, vereador Bernardo. A gente sabe que esse é um problema é, que daqui para frente vai ser crônico. Né? Alta Floresta, cada dia que passa, mais bairros estão surgindo e o prefeito tem que tomar alguma atitude. É, eu acho que falta oito anos para terminar o contrato deles, a licitação, e, e eu percebo que eles não vão fazer investimento nenhum. Entendeu? Então eu espero realmente que, que o prefeito tome uma atitude. Senhor presidente, só para quebrando o protocolo aqui, pedindo desculpa a todos os vereadores, mas hoje, o nosso vereador Maninho, que nos orgulhou tanto nessa casa, é, será, nesse período, a última sessão. Dizer, Maninho, você mora em nossos corações, você ajudou muito, você caiu bem aqui na nossa Câmara. Seja bem-vindo, um abraço. Na sequência, vereador Pitoco. Senhor presidente... Companheiros vereadores, público aqui presente. Meu amigo Daniela, obrigado pela presença. O Pazuca aí. Nosso amigo Edgar deve estar feliz, né? Mais uma vez campeão aí pelo Grêmio. Ó. Abraço. Abraço a todos. Presidente, ontem estive fazendo uma visita para o secretário de Obras novamente. E ele estava nos explicando como é que está sendo feito o trabalho na, na recuperação das estradas, né? Primeiramente as principais, né? Deixando a 010, a pista de cabeça, tudo em ordem, e depois volta a fazer as transversais, né? Eu acho que ele está certo, né? Tem que dar uma adiantada no serviço, mais para frente, e começar a fazer um serviço definitivo, que seria cascalhamento, algumas pontes, de concreto, bueiro, essa parte aí, né? Parabéns aí ao secretário pelo, pelo esforço que ele está fazendo. Também estive visitando aí a Primeira Norte, onde foi recuperado ali, Bernardo, não foi feito o que é para ser feito ainda, mas já deram uma ajeitada boa, né? Onde foi feita aquela ponta aí que caiu o caminhão do carregado de peixe, em frente ao loteamento de chácara ali na Primeira Norte. Também estive conversando com ele a respeito do, de molhar as ruas, né? mais uma vez essa luta, parece que começou ontem, né, Bernardo? E a as reclamações começam a aparecer, porque a pessoa, primeiro, tem que arrumar a estrada, depois vem a poeira, né? Então esse é um dilema que se arasta todos os anos aqui em Alta Floresta e nós não conseguimos sair disso. Por isso está sendo feito aí um projeto para o asfaltamento. E está faltando 85 quilômetros de asfalto dentro da cidade ainda. Mas com a ajuda de todos, os vereadores, cada um com o seu deputado, buscando emenda, devagarinho nós vamos fazendo esse asfalto aí. Né? Inclusive, também tive com uma visita lá na, na diretora de... Engenharia e Projetos, junto com o governador Claudinei, a respeito dos projetos. E os assessores, os deputados, estão só ligando e passando informação, dizendo que está no jeito, a emenda está para liberar, mas está faltando o projeto. Ela passou uma posição dizendo que está tudo bem, que estão fazendo uma licitação, né, Claudinei? depois você pode explicar melhor, a respeito desse, desses projetos para ser realizado esse asfalto aí. E a respeito aí da, da pandemia, vereador Naldo, realmente tem que tomar cuidado sim, porque as coisas não... Ser perfeito é ter a sensibilidade e a responsabilidade de governar para todos, principalmente aos que mais precisam. De fato, quem precisa dos nossos serviços é a população, aquela trabalhadora, aquela que contribui e quer o retorno dos seus tributos, dos seus impostos. Eu tenho certeza, e aproveito no ensejo da palavra do senhor prefeito das boas-vindas para a nova secretária Sandra Corrêa de Mello, que também em suas palavras nas mídias quer dar respostas positivas à população. Estamos caminhando na mesma direção, que é o bem-estar da comunidade. Senhor presidente, eu peço que a nova secretária, a fim que venha realmente atender a população, é, procure, viu, senhor vereador, líder da Câmara, Claudinei, que agilize também esse apoio logístico junto com a nova secretária, para que não aconteça, talvez, alguns maus entendimentos, porque o secretário anterior fez o que pôde na medida que pôde, nos recursos que teve, e numa situação muito crítica que a pandemia é uma situação crítica mundial. E ela realmente vai ter sucesso se a, o executivo der toda. Todo aparato para ela, ou seja, ela está proposta a trabalhar, visitar os servidores, visitar os postos, visitar o que está faltando. Se ela conseguir colocar os postos de atendimento naquilo que precisa, computadores, impressoras, servidores é, motivados para atender, o público com certeza vai ser bem atendido. Com certeza a nova secretária de saúde, com a vontade que tem, é, fará um bom trabalho e é isso que todos nós esperamos. Outro tópico que eu tenho a dizer para vocês e que fui cobrado logo que entrei é, como vereador foi em relação à Via Brasil, senhor presidente. Lógico que esse asfalto há muito tempo não existia, depois veio, veio a concessionária para tratar melhor, mas a compactação desde o início foi mal feita. Então, com certeza, é um trabalho muito difícil de qualquer concessionária para fazer os reparos, mas ela tem essa competência e obrigação realmente de dar... É, o atendimento de primeira qualidade. Assim, me desculpe o vereador Maninho, que não pude convidar, mas não pôde naquele momento, que foi até agora no dia 19, nos acompanhar naquela proposição que eu fiz o compromisso com a população não só de alta floresta, mas de, da região que me conhece, que estaria acompanhando e monitorando o trabalho da Via Brasil. E, de fato, eles estão trabalhando naquilo que lhes são propostos. Estivemos no dia 19, senhor presidente, é, no período da tarde até o trevo de Santa Helena, e realmente eles estão executando o um trabalho. Estamos com, é, com compromisso com a população que vamos até final do ano, vamos passar as quatro estações, chuvoso, não chuvoso, vem a chuva de novo, para ver se realmente o que eles apontam para nós justifica que realmente é difícil trabalhar em determinadas épocas do ano, mas também que eles têm um projeto de prevenção, que é o que eles já estão fazendo. Um simples buraco de aumentando, fazendo um serviço de mais qualidade naquilo que é possível. É um... Parabéns para eles, que realmente estão com vontade de fazer alguma coisa aí, em prol da sociedade. Outra coisa que eu quero dizer, parabenizar poucos dias, e disse no primeiro dia dele da posse, o vereador Maninho, Adriano, ah, de amor, Adriano, se você dedica isso, trabalha com amor em qualquer coisa, é, você tem sucesso. Gostei de estar com você, os vereadores também gostou de estar com você, o Bernardo foi muito é, incisivo a falar isso, porque você veio para fazer, fez, convidei para trabalhar junto, você veio na maior vontade, fizemos isso, e é assim que a sociedade de alta floresta precisa, de gente que realmente tenha vontade, jovem, com certeza, hoje é a sua última sessão ordinária, o último dia vai ser sexta-feira, mas você vai ficar nos nossos corações e no coração de todos que acompanham o seu trabalho. Parabéns com a graça de Deus. Bom dia a todos. Na sequência, a vereadora Marli. Presidente, bom dia, nobres edis, vereadora Leonice, satisfação ela la conosco depois de restabelecida a sua saúde. Vereador Menin, receba meu carinho, meu abraço e que em breve esteja conosco. Servidores da casa, público que nos assistem nas redes sociais, nossos assistentes, aqueles e aquelas... E nesse espaço democrático e livre, nos assistem pelos canais das redes sociais. A imprensa, falada e escrita, meu respeito, meu carinho, meu abraço. Aos policiais militares, nosso respeito, nosso carinho, nosso abraço. Servidores estes que zelam pela segurança de todos e todas. Senhor presidente, vamos iniciar, estamos já vivendo o um período de seca. Nós temos, como disse o vereador Pitoco, muitos quilômetros de ruas sem pavimentação asfáltica. Consequentemente, nós temos a poeira e outros micro-organismos através dessa poeira e que, na saúde das pessoas, se confundem com os sintomas da Covid-19. Os sintomas das gripes, dos resfriados, se confundem com a Covid e, em muitos desses casos, aceleram um processo de infecção pulmonar. Por isso, é preciso uma ação um planejamento da Secretaria de Obras com relação a molhar as ruas na sua totalidade, mas para isso precisa de uma planilha, de um planejamento, principalmente porque temos um clima tropical seco. Um outro problema que nós precisamos observar, e eu chamo a atenção dessa casa, é com relação ao ensaio que o governo do estado do Mato Grosso está fazendo para o retorno às aulas presenciais a partir de junho. Se nós temos uma primeira, uma segunda, uma terceira onda e os casos da Covid-19 que se acrescentam em todos os municípios, considero uma atitude suicida trazer para o interior das unidades escolares Crianças, jovens, adolescentes, professores, sem vacina e sem as mínimas condições de atendimento. As unidades escolares são mecanismos e linhas de transmissão rápida de contágio para a Covid-19. Chamo a atenção dessa casa para o parecer do Tribunal de Contas do Estado, com relação ao RGA dos servidores do município. Essa casa precisa buscar, discutir, ampliar o debate, para que possamos dar uma resposta aos servidores municipais de Alta Floresta. Alta Floresta, nobre Zediz, público presente. Alta Floresta cresceu e junto com ela todos os problemas, em todas as ordens. Se fazem necessário ações articuladas do Poder Executivo e Legislativo para que possamos minimizar os obstáculos e as necessidades da população. Aproveito, vereador Adriano, o meu mandato está à sua disposição. O meu gabinete está à sua disposição, independente das ideologias partidárias. O nosso trabalho é para o povo e com o povo. Aproveito para comunidar, convidar todos aqueles e aquelas que nos assistem pelas redes sociais e aos nobres edis. Hoje, às 14 horas, estarei em nome da deputada Rosa Neide entregando um micro-ônibus com uma emenda de R$ 300 mil reais e um aporte financeiro do município de R$ 100 mil para a saúde pública de alta floresta. Um ônibus com todo o conforto e com acessibilidade para aqueles e aquelas que são acometidos de alguma deficiência. às 14 horas em frente à Secretaria de Saúde, convido os nobres edis e a todos para prestigiarem esse micro-ônibus que servirá para a população de Alta Floresta e todos aqueles que precisam se deslocar a Sinop e a Cuiabá. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, muito obrigado. Na sequência vereadores é Esquiva. Bom dia, senhor presidente, bom dia, companheiros, companheiras. É... Primeiramente, eu quero parabenizar a Alta Floresta, né? Passamos semana passada pelo aniversário de Alta Floresta, 45 anos. E quero dar os parabéns pela festividade que fizemos sobre a Alta Floresta, né? Foi muito consciente, tanto na Igreja Matriz, quanto na Igreja Batista Nacional, é, quero dar os parabéns pela live é, foi a forma que tivemos, meia pandemia né de comemorar e nisso, só quero dar uma ressalta para o pessoal do os motoqueiros de alta floresta aqui no meio da cerimônia lá na, na frente das bandeiras na igreja matriz eles passaram numa carreata muito bonita e simbólica, parabéns a vocês tá? fico feliz em ter uma representação vocês serem representantes da nossa cidade no, no meio mobilístico. Quero também dar os parabéns à secretária de Cultura, Elisa Gomes, porque nesse festival ela valorizou só o talento local. Isso eu acho muito interessante quando a gente dá esse valor, quando a gente dá esse prestígio aos artistas né da cidade, tanto músicos quanto na dança cantores, né, e até mesmo blogueiros, <risos> teve lá, presentes, locutores, foi tudo muito simbólico e uma... para arrecadação de alimentos, achei isso muito interessante. Continuo trabalhando dessa linhagem, a Elisa, falando em talento... talento local, né, está sendo realizado desde sexta-feira, ali na entrada do Panorama... Até, Bernardo, não sei se o senhor chegou a ver, atrás da Coca-Cola ali naquela parede, está então, tendo uma manifestação de grafites. Vi Minha Cidade Mais Viva, um evento elaborado pelo Wilson Gaia, isso, naquela curvinha. Até fiz um requerimento, pedindo ali um poste para manter aquela iluminação e os banquinhos, porque ontem eu já vi que estava cheio de criança ali em volta, apreciando a arte, eu acho que ia ser um ponto bem interessante. De, de lazer ali para o pessoal que quer tomar um tereré do bairro ali, acho algo bem saltável. E, então, eu, eu acho muito bonito. Isso, pode, por favor. Oi. É, realmente, está ficando muito bonito mesmo, aquele muro ali. Já tinha sido feito um trabalho pelos profissionais, o pessoal lá da escola Geni Silvério. E, e agora a gente viu... O pessoal fazendo um outro trabalho lá, não sei quem é, mas assim, está ficando muito bonito, seja bem-vindo, a nossa comunidade agradece, e referente ao banquinho ali, eu acho que fica meio complicado pelo espaço, né Zé? Tem uma é. calçadinha, é. até meu carro e é com espaço ah, Porque ainda. Aqu aquela curva ali ficou muito difícil ali na entrada do bairro Panorama, Exato. e geralmente o pessoal usa aquilo ali até como caminhões grande carreta mas enfim se for possível será bem-vindo um abraço estamos okay. junto é, é... tiver no meu alcance tô à disposição Ó, e sobre os artistas então vou ressaltar o nome aquele que tinha feito o trabalho no colégio através do colégio Anselme né foi o Eduardo e... E agora, hoje, o evento está sendo elaborado pelo Wilson Gaia, mas com apoio de todos os artistas locais de Alta Floresta. O Eduardo está presente, Gabriel. Daí trouxeram artistas de Sinop, Cuiabá, Rondonópolis. Foi um festival muito bonito. Parabéns. Está deixando a nossa cidade ainda mais viva, mais bonita. É... Voltando aos temas. Queria ressaltar um parabéns à nova secretária de Saúde por fazer o que eu mais pedia sobre, sobre o Covid. Vamos aumentar a fiscalização. Achei muito bonito e res, é, muito interessante. tá lá a fiscalização, a polícia, o bombeiro, tudo que eram os órgãos competentes estavam presentes e unidos. Parabéns, eu acho muito interessante essa, essa iniciativa. O Comércio Noturno agradece quando é para lutar contra o Covid porque o comércio noturno tem sido muito, muito prejudicado. Para aproveitar, os policiais estão aqui presentes. Parabéns, você está nos, podendo nos ajudar nessa fiscalização e feito esse lindo trabalho. Muito bom ter vocês presentes hoje na Câmara. Também, o que que... Meu, minha única ressalta, Tute, eu comentei ontem com você e vou deixar bem claro aqui, quando a ação é referente ao covid e o extremo do abuso do álcool tudo mais até compreendo agora o que que aconteceu lá que eu não concordo não é um momento da gente pedir para o que, que foi lá para fiscalizar o covid né? pediram alvará de licença para abrir o comércio de para o noturno os extintores estavam olhando assim sabe dando aquela geral tipo que parecia até perseguição isso não é interessante, esse não é o momento. Precisamos todos estar alinhados. Mas nesse momento, eu acho que de tão prejudicado foi o comércio noturno, que a prefeitura podia fazer um incentivo fiscal, ou até mesmo de formas, facilitar o caminho para eles poderem trabalhar da forma certa. Eu acho que isso é possível e temos que lutar. E ainda eu vou até cobrar hoje o... Eu... O Carlos, o procurador Carlos, como que está, Kleber, perdão, Dr. doutor Kleber, como que está sobre incentivo de fiscal para o comércio noturno. E por último, por último não, né? Vamos ver se vai dar por último. Adriano, maninho, que honra ter trabalhado com você. É, você deixou sua marca aqui, seu legado. E logo, logo, espero te ver em breve aqui, como vou te ver em breve sempre na igreja também, né? Parabéns pela sua presença, parabéns pela sua atitude, sua postura e muito obrigado por ser esse, essa pessoa maravilhosa que tu é, abençoada por Deus. Também quero falar sobre o semáforo, o Bernardo, né Bernardo, tinha comentado, foi destinado 1 milhão e 300 mil reais de emenda através do deputado, é, deputado federal José Medeiros, 1 milhão foi para comprar... É, equipamento para fazer asfalto, e 300 mil, estava na reunião eu, o e o Chico, né? desses 300 mil que já vai cair agora, imediato, vai ser para semáforos na perimetral, onde tô, o Chico também, só encerrando rapidão, é, Chico também se pro, falou que vai lutar pelos pardais, tanto na perimetral, como eu também indiquei a ele, fazendo a entrada da cidade, do Amoa para cá, que eu acho que já é uma necessidade. Muito obrigado a todos. E Deus abençoado a vida de cada um. Quero agradecer a presença da imprensa, meu amigo Caio, Altair, Dani, obrigado pela presença. O Caio está sumido, né? Está viajando bastante. Na sequência, vereador Maninho. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam todas agradáveis a ti, ó Senhor, rocha minha e libertador meu. Bom dia, senhor presidente. Em seu nome eu cumprimento a mesa diretora, diretória, cumprimento também Edins, que nome bonito, aos vereadores, aos Edins da casa, é isso mesmo? Eu nunca tinha falado essa palavra, gostei eu quero aqui também agradecer ao público que nos assiste, que nos ouve pela rádio. Obrigado por acompanhar essa Casa de Lei. Eu também agradeço ao público presente. E em especial hoje, agradeço a Cassiane, assessora ali do gabinete do Luciano. Em nome da Cassiane, eu agradeço todos os assessores, de todos os demais vereadores. Eu costumo dizer que são vocês que trabalham, viu? Os vereadores só joga serviço para vocês. <risos> Obrigado, viu, por não suportar. Eu sempre falo, o assessor, ele é aquele que tem o seu ombro, na hora que o vereador chega, estressado no gabinete, ele vai chorar junto com o assessor ali e o assessor vai consolar ele. Ou se não, dá. E eu quero também aproveitar os agradecimentos, agradecer ao Daniel. E em seu nome, Daniel, eu agradeço todos, Alta Florestense, também agradecer a Jéssica. Em seu nome, Jéssica, eu agradeço todas as mulheres de Alta Floresta. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui presente no público a minha sogra, Maria Sandra. Em seu nome também eu agradeço todas as mulheres e cumprimento todas com um bom dia. Gente, hoje é a minha última sessão. É... Eu só quero agradecer, fazer agradecimentos. Primeiramente, a Deus. Pela rica e oportuna oportunidade. Eu também quero agradecer ao povo de Alta Floresta pela confiança. Afinal, sem vocês nós não estaremos aqui. Também quero agradecer é, ao nosso presidente do Partido Podemos, que é o Evandro Navarro. Obrigado, Evandro Navarro, pela confiança. E, e também quero agradecer ao Luciano Silva. Vereador desta Casa de Lei, obrigado mais uma vez pela confiança, Luciano. Como eu disse na primeira sessão, não é muito comum a gente ver vereadores dar oportunidade para o seu suplente estar pelo menos um meizinho sentindo o gosto do que é estar numa cadeira aqui do Poder Legislativo. E você me deu essa oportunidade. Eu acho que isso é muito... É, parte de cada vereador. E assim, eu quero te agradecer em especial. Muito obrigado. tá? Faço questão também de agradecer ao deputado José Medeiros, é, como foi falado aqui pelo Zé Esquiva, obrigado, José Medeiros, pelos um milhão de reais que você destinou à nossa cidade aí, é, pela construção, da, pelos maquinários da usina de asfalto. Eu tenho certeza que a nossa cidade só tem a ganhar com isso. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a sua vida e a sua família. É, eu finalizo aqui... Fazendo um agradecimento aos vereadores. Eu fiz questão é, de citar o nome de cada um de vocês. Alguns. Eu falei que o Zé Esquiva não ia chorar. Você vai chorar <risos> no lugar dele hoje. Vou começar falando do Adelso. O Adelso, na primeira sessão, ele falou algo que me marcou. O nosso nome começa com A, né? Obrigado, Zé Esquiva. Aquele que der um copo de água aos um dos meus pequeninos, jamais perderá o seu galardão. Parece que Deus já sabia desse dia, porque é o meu tamanho. A Adelso falou sobre o A de amor. Adélcio, aquilo ficou no meu coração. Para vocês que nos assistem, gente, é, eu estou muito feliz pela gestão de Alta Floresta. Feliz por cada vereador. Feliz mesmo. Cada um tem suas indiferenças, afinal é isso que nos completa. Se todos fossem igual, seria todo zumbi. Então não teria sentido a vida. Muito feliz mesmo pelo que eu vi nessa casa de lei aqui, durante esses vinte e poucos dias que fiquei aqui. Obrigado a Deus. Eu também quero agradecer ao Jesus, que nome, hein? Claudinei de Jesus, é uma responsabilidade. É... Ao a... Luciano já agradeci. Também ao Pitoco, obrigado Pitoco. Também agradeço aqui ao Douglas, obrigado Douglas. Ê, Doglão, é o manequim, como é que fala? Da casa. O homem só anda figurado. Ao Douglas, agradeço também a Marli. Nossa, hein, Marli, Que honra, cara. Meu Deus, você é demais, velho. Pelo amor de Deus, pega leve. Ao Ailton. O Ailton, aquele jeitão dele sério, mas esse cara tem um coração gigante. Ao Zé Esquiva, o que dizer de ser, né, Zé Esquiva? Um nocaute seu... Bloqueia nós. Cara, você é demais, velho. É, a Leo, Leonice. Leonice, você tem um coração gigante. Pelo amor de Deus, nós precisamos de mais pessoas assim. Também agradeço ao Naldo. Gente, o Naldo é demais, cara. O Naldo tem esse bigodão dele aí. Ele é sério. Mas foi fantástico a gente lá no lá no Kawai, lá no, no restaurante Amor. Jantar junto, a gente riu, a gente se divertiu. Eu conheci o Naldo que não mostra ser assim, aqui na casa de Leonardo, sério, divertido e alegre. Obrigado, Naldo. Também agradeço ao Menin, ele não está aqui, né, por questão de saúde. Tá, eu mando o meu abraço aqui, estou orando por você, Menin. E finalizo com o nosso... Pre... Já agradeci a todos os vereadores. Quem? Ah, o Bernardo, o Bernardo é o segundo nome aqui. Ô, Bernardinho, desculpa. Pintou que eu já agradeci. Eu gosto do Bernardinho, cara, porque ele é do meu tamanho, o bichinho é forte. Eu ainda quero pegar uma francesa que seja, é bichão, para ver se você é o bichão mesmo. Obrigado, viu? E, e finalizo agradecendo a Deus pela sua vida, Tute. É... A gente que entra na política, nós temos dois públicos: o que nos ama e o que nos odeia. Essa é a verdade. Essa é a verdade, vereadores. Vai ter aqueles que irão nos aplaudir, mas vai ter aqueles que vão nos apunhalar. Mas eu agradeço, porque vocês estão aqui, porque Deus permitiu vocês estarem aqui. Honrem isso, Tude. Honrem isso. Em seu nome eu falo isso para todos os vereadores. Honrem, porque o povo escolheu vocês. Mas primeiro, para que o povo escolhesse vocês, foi permissão de Deus. Eu finalizo dizendo que nós fizemos um juramento, prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, vocês fizeram uma promessa aqui, e Deus foi testemunha dessa promessa. Gente, é muito fácil falar, ele rouba, ele faz isso, ele faz aquilo, mas eu prefiro olhar pela qualidade de vocês, olhar pelo que vocês estão fazendo por Alta Floresta. Parabéns, Tute, parabéns, vereadores, obrigado, público da casa, obrigado, obrigado a cada um de vocês... Eu sou grato a Deus pela oportunidade e agradeço ao, ao Tut por permitir eu passar um minuto aí da minha fala. Hoje, hoje eu vou está com saldo, pode ficar. <risos> pode pedir legal aí, pode ficar tranquilo. Eu digo assim, gente, quando tem coração o povo sente. Quando, não é porque chora que o povo vai sentir. Não, não. Choro não tem nada a ver com coração. Mas quando tem coração, eu, eu vou dar um exemplo. Quem vai ver o Naldo chorando? essa cara de sério ali, mas tem coração no que faz, tem coração, nunca viu tudo chorando, mas tem coração no que faz, o Douglas, tem coração no que faz, vereadores, coloquem o coração de vocês, porque nós representamos o povo de alta floresta, e eu louvo a Deus pela oportunidade, gente, eu sei da minha história, eu sei de onde Deus me tirou, e hoje ele me colocou em uma cadeira de destaque, foi por poucos dias, mas eu sou grato, eu nunca entrei naquele gabinete. Sem antes dizer... Obrigado, Deus. E eu quero continuar... Fazendo uma promessa para vocês. Eu faço questão... De uma vez na semana... Vir essa casa de lei... Orar por vocês. Eu faço questão de ir em cada gabinete... Ainda que vocês não possam me atender... Pelo lado de fora... Pedir a bênção do Senhor sobre a vida de vocês... Porque vocês rep representam mais de 50 mil moradores de alta floresta. Independente de placa de igreja e de religião, gente, vocês podem ver que eu não levanto bandeira de religião. Eu simplesmente tenho o dever de pregar o amor, de levar as boas novas. Porque no mundo onde só se fala em morte, não é verdade? Só se fala em desgraça, o mundo está despedaçando. Por que não plantar um pouquinho do amor? Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Obrigado. Na sequência, a vereadora Leonice. Meu bom dia, o nosso presidente, os demais vereadores, a minha colega vereadora Ilmar Lee, os demais que se encontram aqui presentes, o nosso povo da casa, Cabo Alexandre, os demais é, policial vou usar essa frase que é meu jeito, é, a, a imprensa, e quero agradecer a todos de coração de estarem aqui. É, o nosso amigo vereador, eu não tenho nem palavra para dizer que foi pouco, o que nós ficamos juntos, mas o teu coração é imenso, a tua história eu já sabia, que Deus há de te abençoar muito, você merece, daqui uns tempos você volta, se Deus quiser. Eu quero começar aqui falando, vereador Douglas, eu queria colocar para você aquela fala sua, eu concordo com você, quando você coloca que pode ter havido alguma coisa lá. Eu só acho que não é para mim que a doutora deve satisfação, mas sim para a população de alta floresta. Eu tive várias reclamações e eu continuo dizendo, a população, tá? peço desculpa para você, mas é o meu ponto de vista. Agora eu quero fazer, quero agradecer aqui, é o nosso secretário de obras. É, fiz um pedido lá também sobre o caminhão. Ele também colocou que em breve já vai estar, acho que de hoje em diante já vai estar liberado o nosso povo aí, a poeira. Ninguém merece o poeirão, quem sabe mais é nós, né? E assim, também quero agradecer o. o... Coordenador Saulo, eu fiz um pedido para ele, para o Boa Esperança, a um, um braço. Fazia muito tempo que eu pedia, mas agora eu falei diretamente com ele, fui atendido na hora, era um senhor que me pedia muito isso e graças a Deus está lá e o bairro Boa Esperança agradece. Venho aqui agradecer também, que eu não podia deixar de agradecer o meu povo de alta floresta. Fiquei afastado uma semana, viajei e fiz uns exames fora de rotina e a minha população estiveram muito preocupada, mas quero dizer que está tudo bem, voltei, estou aqui junto com vocês. Estamos aqui nós, vereador, para receber crítica e elogio. Então, quero agradecer a toda a população e que Deus abençoe nós, hoje e sempre. Quero agradecer a minha viagem, que correu tudo bem, e deixo o meu abraço a todos. Na sequência, vereador Claudinei. Bom dia, bom dia a todos presentes, meus amigos vereadores. Agradecer a presença do Olindo, lá do Boa Esperança, meu amigo Marcelo, é, Coronel Vitor Prado, Passuque, Alexandre, Rodrigues, o Bento, que está aí, os demais policiais, funcionários da casa, imprensa. Obrigado a todos. Senhor presidente, é, é muito pertinente o que o vereador Bernardo falou com relação ao semáforo na perimetral vereador já tem um pedido de, de licitação em andamento. A gente quer crer que com os 40 dias já esteja resolvido. Que a gente já possa ter não só na entrada do Almeida Prado, como também do Boa Nova 1, do Jardim Perimetral lá embaixo e tudo mais. Uma coisa que preocupa muito, senhor presidente, é com relação às concessionárias que estão prestando serviço ao município. Tanto a Águas de Alta Floresta como a Via Brasil. Eu acho que a gente precisa acompanhar melhor esse contrato, o departamento jurídico aqui da Câmara precisa avaliar, saber se está sendo executado como foi assinado, principalmente a Águas de Alta Floresta, que já sinalizou o aumento da tarifa. Eu não sei se, se, se é por lei que é decidido ou se é um, uma determinação exclusiva do prefeito, mas a gente precisa assim trazer esse pessoal aqui para conversar e se for preciso também fazer uma audiência pública. A gente tem duas ruas ali no Jardim Perimetral, o esgoto está correndo ao céu aberto nas ruas, já foi notificada a CAB, Águas de Alta Floresta, e eles não tomaram providência com relação a isso. A Via Brasil também, a gente sabe que tem que ser feita a duplicação da entrada da cidade, até agora a gente não está vendo movimento nenhum. Eu acho que essa casa precisa tomar a frente aí para a gente puxar a fiscalização com relação a esses dois contratos de concessão, Via Brasil e Águas de Alta Floresta. A qualidade do serviço prestado com a população. É preocupante também essa situação que o governo do estado é, sinalizou do início das aulas do ano, do ano letivo, a partir do dia 7 do 6, igual a vereadora falou. Sinalizou também que tem garantido a vacina a todos os profissionais da educação do estado. A gente precisa saber se isso realmente está acontecendo em alta floresta, porque até onde a gente sabe, está só vacinando conforme a determinação do SUS né? aquela lista lá por idade dos idosos como que está o transporte escolar do município, porque se começar de assédio já tem que estar tá rodando em todas as linhas mesmo que seja de forma híbrida, mas precisa precisa ter, é, ter o transporte para transportar todas as crianças não sei o que o Sintep acha disso, vereadora se acha de acordo ou não mas eu acho que é uma coisa preocupante até porque já é na próxima semana já está sinalizando. senhor presidente, eu quero deixar é, boas-vindas no... à nova secretária de saúde do município, a doutora Sandra. Assumiu a secretaria, eu acho que numa situação bem complicada. A gente sabe o que a gente tem passado aí com relação à saúde, com relação ao Covid. Funcionário desgastado, cansado. Há mais de um ano nessa luta aí por combate a essa doença. Foi nos apresentado até para essa Câmara de forma virtual um estudo que foi feito pelo cientista da Unemate e que previa tudo isso que aconteceu, quantas mortes aconteceriam em alta floresta, quantas vagas de leite seria necessário, quantas, é, quantas pessoas é, estariam com problema de saúde. Então, assim, foi um anúncio que foi feito, eu acho que a Secretaria de Saúde pecou um pouco com relação a isso. E realmente o que a Unemate apresentou foi o que aconteceu, foi o que bateu. Tivemos um desgaste muito grande com relação ao hospital particular, os leitos de UTI de Santa Rita. Né? Essa Câmara sofreu por aprovar uma emenda no orçamento que não era obrigação nossa ou não de contrato com o hospital. Mas tivemos, até hoje ainda existe esse desgaste, medicamento, falta de medicamento, licitação em andamento. O comércio em si, a iniciativa privada, comprou o medicamento, fez a entrega ao município. Desespero, acho que todos nós passamos aqui com relação à vaga de leito de UTI, a vaga de leito simples que a gente não tinha em alta floresta. Se tem ideia, no dia de ontem nós tivemos um aumento de 35 para 104 casos de suspeitos só em alta floresta, 113 mortes em alta floresta. 450 mil mortes no, em todo o país, esse tratamento precoce com a cloroquina, a gente não sabe o que o SUS pensa, pensa sobre isso, se é o ideal, se não é o ideal. Enfim, seu presidente, a gente está prestes a passar por uma terceira onda do Covid, Preste para passar pela terceira variante, que é a variante indiana. O secretário de Saúde do Estado já sinalizou que existe foco já em Mato Grosso, então, assim, temos que desejar boa sorte à secretária e também entender que ela já está à par de tudo isso, que precisa se planejar, que precisa se organizar e que a gente não possa passar pelo que passou. Eu acho que era o início de uma administração, as coisas ainda estavam acontecendo, mas agora já é um anúncio que em breve vai acontecer e que a gente possa estar pronto para se preparar e para encarar tudo isso. Queira Deus que não seja isso tudo, né? mas a gente está vendo que os casos estão aumentando e que o município de Alta Floresta possa ter suporte necessário para atatar a sua população. Seu presidente, eu quero aqui também desejar meu abraço ao vereador Maninho. Foi uma passagem breve, mas você pode ter certeza que isso vai ficar em nossos corações, meu irmão. Você precisar, estar tá à disposição. Você sabe que você tem um amigo aqui, o meu gabinete está à disposição. Minha vida continua, você lá e nós aqui. E sempre que puder, apareça para fazer uma visita para nós. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Quero em tempo agradecer a Rádio Progresso, Fernando Sena Sampaio, Quero agradecer a presença do Coronel Vitor, do Coronel João Paulo, dos demais praças da APM. Sejam todos bem-vindos. É, serei rápido. Com relação ao Covid, vereador Claudinei e demais vereadores, não depende só da Secretaria de Saúde, não depende só de, de governo, não depende só de nós, depende da população. Se o povo não tiver consciência, vereador Marli vai voltar a subir. E agora com a preocupação maior, é, Coronel Vitor, é a terceira onda. Então não adianta aqui a gente ficar nesse microfone falando e pedindo, e se o povo também não ter consciência. A consciência da população é que vai, vai, é que vai delimitar o número de mortes. Não tem, não tem outras palavras para não falar. É a consciência de cada um de nós é que vai delimitar o número de mortes daqui para frente. E essa terceira onda me parece que ela é realmente é, mais cruel. Então, se a gente não se organizar e, e seguir as regras é, que devem ser seguidas, nós vamos ter é, muitas notícias tristes. Quero desejar à nossa amiga Sandra, doutora Sandra, sucesso na administração da Secretaria de Saúde. É uma secretaria que, devido a esse, esse Covid, é a secretaria que mais dificuldade tem, vereador Bernardo, mais crítica, mais, mais pressão. Mas eu tenho certeza que ela vai conduzir da melhor forma possível, como o Laureano conduziu também. Né? Quero aqui parabenizar o Laureano, que na hora mais difícil ele enfrentou. Ele colocou o nome dele à disposição, enfrentou e tentou se organizar. Mas é, a vida passa, a vida segue. Quero é, dizer aos senhores vereadores e à população que está nos assistindo que a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, reativou a fábrica de tubos. Aproximadamente há 12 anos parada essa fábrica de tubos. Agora voltou a fabricar tubo. Hoje de manhã estive com o Naldo lá na Secretaria de Obras. A prefeitura vai fabricar os tubos para que a gente possa aí atender os bueiros né, na comunidade rural com recurso próprio e com custo menor. Faziam aí praticamente 10 anos que essa fábrica de tubos estava parada e o prefeito Chico Gamba determinou que voltasse a funcionar. Então quero aqui parabenizá-lo. Como é... Altair nós estamos aí, vereador Ailton, há 20 dias que parou a chuva. Né? E nós patrulamos, através da Secretaria de Obras, a gente fala nós porque a gente está junto, acompanhando, mais de 500 quilômetros de estrada. Isso é inédito no município. É, em 20 dias, praticamente, mais de 500 quilômetros de estrada patrulados. Então, é uma nova forma de se trabalhar, é uma nova forma de... de, de de fazer o serviço e isso tem dado resultado quero parabenizar o nosso secretário Roberto Patel, o nosso prefeito Chico Gamba com relação à águas de alta floresta, vamos sentar vereador Bernardo, Claudinei, vamos estudar a melhor forma da gente reunir com o pessoal da águas de alta floresta, mas quero deixar bem claro que esse é um problema do nosso prefeito Chico Gamba que ele vai ter que resolver é faça a revisão na concessão, ver realmente que estão cumprindo na concessão. O que a gente percebe é que a Águas de Alta Floresta não quer fazer investimento em Alta Floresta, porque devido ao término do contrato estar próximo, né, a gente vê que eles estão escapando. Então, a gente precisa realmente é, apertar o prefeito para que ele tome providência. Tome providência e, e notifique a empresa. Como disse, a Alta Floresta está crescendo e só a bacia mariana não vai dar conta de sustentar outra floresta com água. Quero, é, já foi dito por alguns vereadores, os caminhão-pipa já estão desde ontem à disposição, molhando. Então, acredito que também é inédito, O ano passado nós não tivemos caminhão-pipa, e agora já com 20 dias do término da chuva, foi antecipado, então quero parabenizar a equipe da prefeitura e, a, e o prefeito Gamba O vereador Menin está nos assistindo, vereador, melhoras para você, é, que Deus abençoe aí, a sua saúde, e que retorne logo. Eu, falar do Maninho eu sei já falaram todo mundo, não ficou nada para mim falar do Maninho né, Bernardinho? Maninho, eu só quero deixar a presidência da Câmara à disposição de Vossa Excelência. Você foi um, uma pessoa que eu não conhecia, mas confesso que vai deixar saudade. Até brinquei com o vereador Luciano se ele não queria mais uns 60 dias de férias, né, em Bolívia? A gente ia dar, mas ele... O vereador Luciano está voltando aí também, é nosso amigo, estou brincando, Luciano. É... E passa aí, cara, passa aí, quando puder, vem aí né, acompanhar os trabalhos. Foi poucos dias, mas já deu para você ter uma noção do trabalho nosso aqui na Câmara como vereador. E isso é importante para que você leve essa mensagem para fora, porque às vezes as pessoas gostam de criticar, de jogar pedra, mas não vem acompanhar os trabalhos, não vem acompanhar o, tra o trabalho do vereador que ele votou. Né? Mas é mais fácil você ficar por lá de fora tacando pedra do que vir aqui acompanhar, ligar para o vereador. Então você é uma pessoa que tem certeza que vai levar essa mensagem e que é, vai estar tá de portas abertas aqui. A hora que você quiser aparecer aqui, por favor, seja bem-vindo. Ok? Solicito do soberano plenário autorização para dispensar o, o intervalo regimental. Todos concordam? Adiçaramos a ordem do dia. Solicito do senhor secretário a leitura da indicação número 226-2021. Indicação número 226, barra 2021. O assunto indica a Secretaria Municipal de Saúde, após a apreciação e concordância do soberano plenário a necessidade de otimizar a comunicação com antecedência e tempo hábil aos pacientes, usuários do SUS, em relação às datas e horários de agendamentos, de consultas, exames e especialidades oferecidas, consistindo, inclusive, na disponibilidade da informação junto à unidade de saúde da localidade na qual o paciente deve... Teve o respectivo encaminhamento, procedimento solicitado. Autoria, vereador Reginaldo Luiz da Silva. Indicação 226, em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, que for contrário, que se levante. Indicação 226, 2021, aprovada. Solicito do senhor secretário a leitura das moções 019, 020 e 2021. 019, 020. E aí 018 também, desculpa. 3. Desculpa. Moção número 018, barra 2021. O assunto, congratulações com o primeiro-tenente da PM Mato Grosso, Manuel Júnior Campos Rodrigues, pelos relevantes serviços prestados ao município. Autoria, vereador Oul Oslen Dias dos Santos. Moção número 019, barra 2021. O assunto, congratulação com a senhora Maria Sandra Freire por sua dedicação e relevantes serviços prestados em prol de nossa população. Autoria, vereador Adriano Ferreira Freire. Moção número 020, barra 2021, o um assunto. Congratulações com a senhora Jéssica Pereira dos Santos por sua dedicação e relevantes serviços prestados em prol de nossa população. Autoria, vereador Adriano Ferreira Freire. É... Vou, vou abrir a discussão aí da, da moção 018, que é de minha autoria. Depois da sequência, a autoria dos outros vereadores, combinado? Bom, a moção 018, é, quero aqui parabenizar Não. o nosso primeiro-tenente da Polícia Militar, Manuel Campos Rodrigues, primeiro-tenente, é, que há nove anos está na Polícia Militar e há seis anos está aqui no município de Alta Floresta. Então, Tenente, quero que, de coração, em nome da Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores, agradecer Vossa Excelência pelo trabalho prestado, não só em Alta Floresta, mas em toda a região. É, sabemos de um trabalho difícil que é, é o trabalho da PM, no nosso, não só no nosso Estado, mas no nosso Brasil. E dizer que a Câmara vai estar sempre de portas abertas é, na hora Vossa Excelência precisar. Com todo o apoio, com todo o respeito. Não só a Vossa Excelência, mas a toda a toda guarnição, tem o nosso carinho, tem o nosso respeito. Moção 018 em discussão, em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, quem for o contrário, se levante. Moção 018 aprovada. Moção 019 em discussão. O vereador Adriano. A 19 de quem que é aí? Douglas. A 19 de quem que é? é do Adriano. Pode discutir? Por favor. As outras duas? Adriano, se você já quiser discutir a 020 também, pode discutir. Tá bom? Estimada senhora Maria Sandra Freire, acompanhar a sua trajetória é muito gratificante. Nascida no dia 28 de outubro de 1972 na cidade de Brasilândia, casada há 30 anos com o senhor Gerolino Lopes da Costa Júnior, mãe de dois filhos, Fernando Henrique Freire da Costa, com 28 anos, e Raíza da Costa Freire, com 23 anos, casada com Adriano Ferreira Freire, residente ao domici e domiciliada na comunidade Paraíso Estância J.S., formada na Universidade Estadual de Mato Grosso, o NEMAT, no curso de, bio, de Biologia e pós-graduada em Políticas Sociais de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e Adolescente. Trabalha há 19 anos como servidora pública na Prefeitura Municipal de Alta Floresta, concurso 2002-1, como auxiliar administrativa, da Unidade Básica de Saúde Santa Rita de Cássia. Sua família foi pioneira, pois veio para a Alta Floresta em agosto de 1975. Seu avó foi administrador da Fazenda Pontal do senhor Ariosto da Riva. Por hoje, deixamos a nossa gratidão. Em nome deste parlamento e de todo o povo alta florestense, e para o amanhã, a graça de Deus, a esperança de podermos viver mais um dia, se assim Ele nos permitir. Que Deus continue te abençoando, Maria Sandra, e iluminando a sua trajetória. Eu tenho certeza que os demais vereadores gostariam muito de falar, deixar uma palavra para você, mas devido ao nosso tempo e a casa não permitir, eu deixo aqui a minha fala em nome do presidente e de todos os demais vereadores. Obrigado pela sua contribuição pela nossa cidade de Alta Floresta. E é com muito orgulho que eu deixo essas falas à sua pessoa. Estimada senhora Jéssica Pereira dos Santos, acompanhar a sua trajetória é, um, é muito gratificante. Nascida no dia 4 de maio de 1991 na cidade de Alta Floresta, Mato Grosso. Casada há quatro anos com Daniel Souza Lima, mãe de um filho por nome de Taylor Santos Lima, com seis anos de idade. É domiciliada na rua Piauí, número 366, 336, bairro Cidade Alta. Possui o um ensino médio completo e com formação acadêmica adquirida em algumas das maiores academias de beleza do Brasil como a Barber Day Academic, em Belo Horizonte, empresária e barbeira. Trabalha há oito anos no ramo de barbeira, proprietária da GW Barbearia. Por hoje deixamos a nossa gratidão, em nome de todos os vereadores, Jéssica. Que Deus continue te iluminando nessa sua trajetória. Parabéns por tudo que fez e continua fazendo pela nossa cidade. Eu quero aqui finalizar agradecendo as duas. É com honra e com muita alegria que eu estou aqui é, honrando vocês por prestar um excelente trabalho. A Jéssica, como barbeira, faz trabalho social, cortando o cabelo de pessoas que não têm condições. A Sandra tem um coração imenso, é, trabalha na área da saúde. Sandra, nunca perca isso. Que Deus continue trazendo luz ao seu coração e da mesma forma a você, Jéssica. Obrigado. Moção, moção 019020. É... Eu peço aos vereadores e o senhor presidente que após ao final dessa sessão, nós possamos tirar uma foto com as duas damas ali. Obrigado. Sim, senhor. Moção 019020.